Fala rapaziada, tô gravando mais um vídeo pro canal e hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo aqui de Bad Wars com o Note, fala aí Note Fala rapaziada, vocês estão bem? E com meu outro amigo aqui, João, fala aí João E aí galera, como é que vocês estão de boa? Então só bora só bora rapaziada de né? Bora, bora, bora, bora, bora. GG. mas aí pontinho, mano. Mano, o meu, o meu mine simplesmente não quer ficar vai, em tela. Vai vai, vai, vai, vai, vai, Ah, tem que fazer o que Um drag? Nossa. Só porque eu falei. Tá vendo, pessoal? Eu acho que tem gente chegando, eu acho. Só acho mesmo. Mas... Isso aqui é... Você matou ou morreu? Não, o cara tá aqui na base. Ai, combado. Eu nem combei ele, tá? Ô, oh, já... mano, meu mãe não quer ficar em tela cheia. Que isso, cara? Que isso? Jogar ela então é pequena mesmo, né, já que é isso aí. É, vai, bora vermelho, bora vermelho. Só tem o um vermelho. Não, tem o um verde. Já vou tacar uma TNT aqui. Isso, o cara voou. Quebrei. Só bora nem cair ainda. Ele... Pom pom pom pom, Cara Ah não. deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu jogo Ó, Tem bastante Tem ouro e tem ferro no baú Tá, beleza Que isso? Eita, poxa o cara voou Ficava sozinho Que isso, a proteção desse cara, mano. Amanda-se. Tô esperando vocês chegarem aqui no azul. Vocês, Depois eu arrumo isso aqui, TNT? mano. Tentei, mano. Pera aí, vou fazer do tô tá indo aí. Só um pouquinho, mano. Tô indo aí. Ah, no azul? É. Pera. Oxi. A gente não é o azul? Não, o ve tono verde aqui. Ah, mano, o cheiro a me trancar aqui dentro. O um verde é pra direita para pra esquerda, mano. Porque eu sou meio idolatônico. verde não é tão difícil de, de matar, o de acabar com a cama não. Eles são meio fáceis, né? Meio. Tu ainda tá lá? Eu não, eu tô na base aqui. Isso, me vira, hein? Vou dar um... Vou manter o pé aqui. Vem cá, vem cá comigo. Eu? Tô com dois TNT. É três, hein? Passei reto. Tô com um TNT aqui, mano. Ai, morreu. Ih, e... uh hum. -uh. Vou quebrar a cama dele. Ah mano, quase, mano. Quase que eu quebro. Mano, ele botou a... ele botou o bloco bem na hora, velho. Eu que. É, mano. Vou tacar mais Vocês um estão bom? Ele, tá. isso, a cama deles não quebrou. Mano, então, o oh. que que acontece? Hum. Eu tô sentindo que a gente vai perder, cara. Vai sentindo isso não, que é mentira. É que tá ligado aqui, tipo... Aí tem um cara aí, mano. Vai se esconder dentro da base, cara. Tô falando isso. Vai, mano. Aí eu passo pra um lado e ele vai pro outro. Ô, Rápido Oh, tem bastante. Oh, eu vou fazer vidro. Pra que isso? O cara, o cara vai se esconder dentro da base. Não, é porque vidro faz pra. pra não poder botar explosão. O cara vou... vai quebrar o vidro e vai entrar dentro da base. Mas aí a gente bota armadilha dentro, sabe se ele tá ou não. Também que o vidro ele faz barulho. E eu não vou preencher. É. Ora. oh eu vou pegar a bola de jogo que é mais fácil daí. Ninguém vem comigo rapidinho. Bora. Tô atrás de tu. E o quê? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. É... Dá pra quebrar a cama deles de boa, eu acho. Calma, calma, calma. Vocês estão onde? Vocês estão onde? Ah não, mano. Matei baixo. dois, Pode... matei dois. Vocês estão aqui embaixo. Ah, eu tava na do verde, mano. Eu matei dois, só que eles me mataram. Tem que Vai ir com bem. picareta, tem que ir com picareta. Meu Deus do céu, vi. né? Eu... Eu acho que sim. Vamos fazer duas partidas só, Rui? Vai fazer aqui, é tão cuidadoso. É assim, é o melhor. É? É o que eu posso fazer na minha vida, por é, esses caras. Ai, tá. Tá, tá. 3v1. Oh, Ô, tô, in tô indo pro verde com o docente. Tá, 3v1 aqui, mano. Tá, 3v1. Ô, oh, Ah, mano, peraí, cara. Eu já, já te respondo. Nada. Os caras tá tudo aqui, mano. Esse cara já é. Peraí. Ó, ó, ó. Vai, mata. Não, quebra-cama, quebra-cama, quebra-cama. Oh, mano. Bora. É meu pai. Mano, eu, eu tô indo na raça mesmo. Eu, eu podia comprar TNT? Não, é. Podia comprar picareta e se esconder dentro da base dele? Eu podia. Matei um. É, é só usar filtro de ruído, velho. O quê? Pro cara aí que tá com a gente falando. Não sei, né? Ai, cali. Calma aí, tô chegando. Pula, pula, pula. Calma Tá bom, Caralho, tira um balde de bom, Pula, pula, pula, quebra a calma Tá bom, Entendi. Mano. Não. Não quebrou, oh! Nossa, tá o lag. Bora. eu pra isso, velho? Vou jogar Nossa, Isso, agora eu tô chegando com tudo naquela base ali. Vou pegar... Eu vou pegar... Ih, tá na base do né? espaço. Já... Tô com duas eu CNT, uma bala de fogo isso. e uma maçã. Não dá, não dá bala de fogo, não dá bola de fogo. Bola de fogo. Aqui, vou dropar ela. Ó, pega aí, vou, dro vou dropar ela aqui, ó. Se pá, eu quebro a cama. Se pá. Tem alguma TNT, uma bala de fogo, O meu áudio tá bom ou ele tá meio. tá com ruído? Tá corrido. bom. Tá bom. Só um meu que ficou com ele porque não vou começar a deixar o saco. Ah, mano, cara Chegando. aqui, o cara tá aqui. Ah, mano. Vou tacar duas TNT neles. Tem um monte de cara aqui. Vem cá. Quebrei. Quebrei, quebrei. Matei um. Gigi. Matei. GG. Nice. Bora pra próxima partida, GG. Ai, Mano, eu não sei mais esses caras não sabiam jogar não. Bora. Se a gente não, perder essa vai, vai ser bem vai, bruxante. Vai. Deixa mano, que eu boto pedra do ver fim, vou botar pedra do fim, velho. Mano, grava só essa coisa, tá ligado? Se eu gravar é muito vídeo, tu faz duas paludinhas, tá indo pro Que isso? Ih, que cagada. Vou botar. coisa na. Vou botar na. na base. É. GG. Hum, hum. Cadê tá pra base, mano? Tem cara chegando na base. É vermelho, base. Botei... Não, deixa ele. Acho que o Aura vermelho. tá. Vai quebrar a cama, vai quebrar a cama. Vai ficar cego, vai ficar cego. Não, não, cara. Não jogo eu pra fora, vai quebrar quebra a cama, vai quebrar a cama. Quebrou? Meu Deus do céu, te... teve chance de ralar essa fireball. Falei. Então foi isso. Ah. Que isso.